Olá, eu sou a Carmen Oliveira. e Vou falar com vocês hoje nesse vídeo sobre o livro Qualidade em Serviços 4.0. E falar um pouquinho do meu capítulo. Eu sou uma coautora desse trabalho e, por conta de ter o convite, né, veio por conta é, de uma atuação de mais de 25 anos dentro da área de qualidade, de gestão da qualidade. Então, como profissional da área de qualidade, eu já trabalhei em SEBRAE, SENAC, a Fundação Nacional da Qualidade, e isso tudo me permitiu é, conseguir experiências interessantes para discutir, para trazer com vocês neste programa... De, nesse projeto né, de qualidade em serviço 4.0. Então, eu recebi o convite de Luísa Brandes, que foi a coordenadora do projeto, e da Andreia, é, que coordena a área de livros de gestão da editora Líder. E juntas nós elaboramos os é, é, principais tópicos de contribuição que eu pudesse trazer para um programa de gestão da qualidade. A ideia surgiu, inclusive, porque qualidade em serviços você não tem tanta literatura e tantos cases de sucesso. A área de qualidade na indústria ela é muito mais, é, tem muito mais subsídio, você tem muito mais reflexões, artigos, pesquisas do que a área de serviços. E aí, por conta disso, o projeto com vários tópicos referentes à área da qualidade em serviços no mercado. No meu caso, um olhar bem interessante por conta da experiência que eu tenho com marketing. Eu tenho uma formação em marketing, e aí, a, a, trabalhar com marketing, trabalhar com qualidade, é, a gente começa a colocar o que é que isso tem em comum. E quando eu recebi o convite, a ideia era exatamente essa. Como o marketing e a qualidade, eles têm ali um ponto de intersecção para contribuir com a excelência das organizações. Então, esse foi o meu viés. Eu trabalhei muito olhando para essa questão principal é, que, os dois, que as duas áreas têm em comum, que é trazer o cliente, para o centro do negócio uh, entendendo as necessidades desse cliente e criando atrás toda uma área uh, que vá atender a essas necessidades mas não é atender de qualquer maneira porque para nós uh, profissionais da qualidade o atendimento tem que ser um atendimento top o um atendimento Power, um atendimento que nós chamamos em qualidade de excelência. É preciso que uh, a áreas, as áreas internas de processos e de pessoas equilibradas possam levar este atendimento de excelência das necessidades desse cliente para o mercado. Então, essa foi um pouco da. Esse foi um... um pouco, não, esse foi totalmente o norte, né? O norteador que eu, que eu busquei trabalhar no meu capítulo, que é explorar a qualidade em serviços 4.0 sob a ótica do marketing. Então, explorando ferramentas de posicionamento de mercado, explorando uh, muito da, da necessidade e de atendimento da expectativa desse cliente para o mercado. Então, olhando para tudo isso, trouxe algumas cases de sucesso e ferramentas que nos ajudam como é, gestores a conduzir com excelência a gestão de processos gerenciados por pessoas cuja liderança tem essa preocupação em ter melhoria contínua dentro dos processos e capacitar uh, e também... É, de alguma maneira, motivar as pessoas dentro desses processos a realizar o melhor que elas possam para o mercado. Então, é, foi um, muito interessante, porque a proposta é sempre olhar para um cenário de negócios onde nós somos desafiados como empresa a interagir com a sociedade atendendo às necessidades do mercado consumidor. Então, a distribuição de produtos e serviços de forma inovadora, criativa e sustentável é um desafio constante para qualquer empresário, é, para qualquer gestor, né? não é só empresário não, mas para qualquer gestor que busca entregar para o mercado serviços de excelência. Então, olhando para esses dois aspectos, é, ferramentas para você... Entender o mercado. E normalmente ferramentas que vão te dar condições de fazer análise do cenário de negócios. Um cenário onde você tem mudanças, onde você tem tendências. E a partir dessas mudanças e tendências, olhando para dentro do seu projeto, para dentro do seu negócio, poder fazer o equilíbrio entre... Essas ameaças e oportunidades, a partir dos pontos fortes, dos pontos de melhoria que esse projeto, que essa empresa tem. Então, a partir desse viés, construir com essa consciência, isso é muito, uh, isso é fundamental em qualquer planejamento. A partir dessa consciência de como estamos, de pontos uh, fortes e pontos de melhoria. Nós, olhando para o mercado, identificamos ameaças e oportunidades, sentamos com o time para desenhar as estratégias que vão fazer com que a gente aproveite essas oportunidades e minimize as ameaças. E aí, olhando para um arsenal de ferramentas que a gente tem, para nos ajudar nessa gestão, a fazer essa entrega de excelência. Então, são aspectos como a própria pesquisa de, de satisfação do consumidor, as necessidades de atendimento dessas expectativas e o mapeamento da jornada que o cliente faz dentro da organização e como ele se sente em cada ponto de contato dessa jornada. Como ele se sente e como ele é atendido. E, na outra ponta, trazer esses subsídios para dentro da organização, alimentando as diversas áreas e é, identificando o quanto nós estamos atendendo, de fato, com excelência e podemos continuar nessa trajetória. Ou, re, é, é, num retrocesso, né você volta e refaz todas as etapas da jornada do cliente para poder, então, promover, oferecer, ofertar para o mercado essa melhoria dentro dos processos. Sempre através de pessoas que sejam capacitadas, que tenham essas competências, é, que sejam pessoas aí muito na, é, é, com essa, esse perfil de liderança, conectado com esse mercado que saiba fazer análise de dados que tenha uma preocupação em melhorar continuamente uh, todo o, o processo que ele está gerenciando e em colocar as pessoas adequadas as pessoas certas, os lugares certos para fazer essa oferta no mercado. Então, é assim, o tempo inteiro, olhando para a jornada, entendendo o quanto a gente está atendendo essa necessidade, e voltando, dando subsídio para a equipe, mostrando exatamente onde estão esses pontos, fortalecendo ou melhorando quando é necessário. E aí eu lembro muito de um case de sucesso da General Electric, que montou uma máquina de fazer... É ressonância magnética para o público infantil, então essa máquina estava instalada num, num, num hospital é, que atendesse o público infantil, e aí o técnico responsável pela criação da máquina, ele vai acompanhar, foi lá fazer um dia, de acompanhamento de como é que o cliente dele estava se saindo oferecendo, no uso, né, no dia a dia da máquina, oferecendo esse serviço para o mercado. Ele chega lá e começa a acompanhar o dia a dia das crianças que estão submetidas a fazer essa, esse diagnóstico através dessa máquina, e a máquina é enorme, é uma máquina é, que tem várias é, etapas né, para fazer essa medição. E quando ele chega lá e ele vê que as crianças estão sendo preparadas para essa atividade, ele percebe que as crianças estão sendo sedadas. E aí ele não entende o que está que acontecendo, porque esse não é um processo comum. E ele questionando, acompanhando tal, o que, que ele percebe? Que quando a criança entra na máquina, em função dos motores, das coisas que estão acontecendo para fazer a medição, ela se assusta e tende a chorar, a se mexer. E para esse tipo de medição qualquer eh, movimento que a pessoa faça, altera, pode dar alteração no resultado. Então, ele fica acompanhando, fica frustrado, porque um equipamento tão bacana que, puder, que pudesse criar interação, de repente, deixa as crianças amedrontadas, assustadas, e, uh, e por vezes, têm que ser dopadas para poder entrar e fazer o exame. E aí, ele chama uma equipe para criar uma melhoria e para poder oferecer, de fato, um produto de excelência para o mercado. E aí a equipe mapeia, vê, percebe a dor, vê uh, do ponto de vista do hospital, como isso tem que estar tá alocado, do ponto de vista da criança, como é que ela pode participar, ter uma jornada mais agradável, do ponto de vista dos pais dessa criança, como é que eles podem ficar tranquilos no acompanhamento de um exame como esse, enfim, ouvindo todas as pessoas, todos os stakeholders, né, os parceiros aí envolvidos nessa operação, eles chegam à conclusão é, que é preciso criar um produto que tenha uma interatividade melhor. Do ponto de vista técnico, estava ok. Então, eu preciso trabalhar com o cliente final, com a criança que vai passar por isso. E aí, o que foi proposto? Fazer com que a criança mergulhasse no momento de uma story telly. Contando uma história, a máquina foi transformada, a imagem dela, num grande navio. E a criança era convidada, então, a fazer um passeio neste navio. E aí ele era informado que poderiam ter piratas em alguns momentos, que poderiam invadir o navio. Para o pirata não invadir o navio, a gente ia ficar em silêncio, todo mundo quietinho, para fazer essa travessia naquele momento. Então, quando a ascendência, a luz amarela, quando eles ouvissem um barulho mais assim, era tudo uma maneira de poder passar por essas turbulências, por esse momento, para que a gente conseguisse levar o tesouro que estava nesse navio de forma segura para o outro lado. E aí foi um sucesso, ah, os médicos, enfermeiros, toda a equipe que participava disso, se parlamentava é, de marinheiro, de comandante desses navios e tal, e aí, quando a criança passava, ela também vestia uma roupinha especial, né, de, como se ela estivesse defendendo mesmo isso dos piratas, e sucesso. As crianças adoravam, queriam participar, ficavam acordadas o tempo inteiro e chegavam até o final é, sem estar assustadas e tendo certeza que elas tinham conseguido é, preservar, guardar né, esse tesouro. Então, o técnico satisfei satisfeitíssimo, a equipe médica conseguiu fazer isso de forma muito adequada e o cliente infantil e família, todo mundo seguro, tranquilo, sem nenhum tipo de sentimento que não fosse positivo em relação a essa experiência. Então, agora a gente está falando de qualidade em serviços, é olhar para todos esses aspectos, é olhar para todos os parceiros ou agentes envolvidos nisso e juntos encontrarmos soluções de oferecer um serviço de excelência adequado. Para isso eu conto com lideranças que olham para processos que podem ser melhorados continuamente, eu olho para as pessoas que estão motivadas e capacitadas a cuidar de cada ponto deste, das etapas da jornada do cliente. E eu tenho uma preocupação muito forte em entender que no centro de todo esse negócio, nós temos pessoas. São pessoas cuidando de pessoas que precisam dar o seu melhor para oferecer um trabalho de excelência. E o marketing, com as suas ferramentas, nos ajudando a posicionar, entender o cliente, resolver dores. E uh, se posicionar de forma... É, adequada, positiva, no mindset, na cabecinha desse cliente, e, portanto, dentro do mercado corporativo. Então, a ideia é que a gente possa gerar valor no mundo que está em transformação. E quem faz isso com excelência são as pessoas que fazem parte desse processo. Então, qualidade, marketing, olham muito para esses dois aspectos. E foi um pouco disso que eu trouxe dentro desse capítulo. E aí, trazendo algumas ferramentas para vocês, contando alguns cases como esse que está lá e outros antes que a gente vai ver para contar como é importante essa preocupação que nós, na gestão estratégica, precisamos ter de oferecer um serviço de qualidade sob a ótica do marketing. Fica a dica para vocês. O livro está nas melhores é, plataformas de venda online. Você vai achar em Amazon, por exemplo. E também você pode me pedir aqui é, no particular, nas minhas redes sociais. Eu me coloco à disposição para a gente trocar figurinha, conversar um pouco mais sobre isso e outros aspectos da qualidade em serviços que, podem, que a gente possa estar agregando. Você me segue no arroba carminhaoliveira.ser, é um ser com um C, porque é o um ser de conexões empreendedoras de resultado. Você me acha assim também no LinkedIn. Até a próxima, foi um prazer estar aqui com vocês, gratidão.